Somos o que pensamos, somos o que sentimos, somos o que consumimos. Meu papel pela saúde do planeta, eu mesmo faço. Chegou a 9, a primeira água mineral de caixinha do Brasil.